Quanto tempo falta pra a gente se ver hoje? Quanto tempo falta pra a gente se ver logo? Quanto tempo falta pra gente se ver todo dia? Quanto tempo falta pra gente se ver pra sempre? Quanto tempo falta pra a gente se ver dia assim dia não? Quanto tempo falta pra a gente se ver às vezes? Quanto tempo falta pra a gente se ver cada vez menos? Quanto tempo falta pra a gente não querer se ver? Quanto tempo falta pra a gente não querer se ver nunca mais? Quanto tempo falta pra a gente se ver e fingir que não se viu? Quanto tempo falta pra gente se ver e não se reconhecer? Quanto tempo falta pra gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu?